É, meus amigos, este foi um ano aí de muitas oportunidades para a franquia Mortal Kombat que, na minha humilde opinião, foram oportunidades aí perdidas pela galera da Warner ali que eu acho que não soube aproveitar muito bem o material que essa franquia proporciona para eles, entendeu? E também para nós fãs. E é sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui hoje, pessoal, sobre o filme de Mortal Kombat, né, lançado esse ano de 2021, a animação também, Battle of the Realms, e também falar sobre Mortal Kombat 11, cara, porque por mais que o jogo tenha sido um sucesso nesse ano, Ano de 2021, pelo menos, ele decepcionou bastante. Saudações, Elisa Sucayo Nobre. Vamos lá comentar aqui, cara, discorrer um pouco, né? sobre como eles poderiam ter aproveitado melhor cada um desses materiais que eles lançaram sobre a franquia Mortal Kombat nesse ano. Então já aproveita também para poder deixar o seu likezinho aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. regra é do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e aproveitem a promoção especial da ProPlay Energy nesse mês de novembro que já está acabando, onde na compra de um energético em pó, vocês ganham mais um para poder levar para casa aí. E vocês ainda podem aproveitar o nosso cupom de 20% de desconto que é o meia lua 20, pessoal. Acesse o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e corre lá porque o negócio já tá acabando, hein, galera? Então vamos lá, meus amigos. Começando aqui inicialmente com o um filme de Mortal Kombat 2021 que veio primeiro aí dentre estes outros pontos que nós vamos comentar daqui a pouquinho, né? Porque é o seguinte, cara, quando o Mortal Kombat 2021 foi anunciado pra nós, mesmo antes do seu anúncio oficial, né, quando a gente tava reunindo algumas informações, nesse período a gente ficou bastante cético, até mesmo por conta de alguns roteiros que eles tinham vazado aí, que traziam algumas informações bastante preocupantes e tudo mais, mas beleza, a gente ficou ali esperando e tal, e aí eles mostraram pra gente finalmente o trailer do filme do Mortal Kombat, que sim, hypou pra caramba, mano, eu não sei se vocês se lembram aí. Vocês podem até ver o vídeo do trailer do filme do Mortal Kombat aqui no canal, cara, o tanto que eu e o Alanis ficamos empolgados com ele quando ele foi mostrado, entendeu? Porque Hiroyuki Sanada lá de Scorpion, Joe Taslin de Sub-Zero e tudo mais, até o próprio Cole Young, ele parecia ser bastante interessante, pelo menos naquela época. Mas, quando esse filme saiu, galera, assim, por mais que ele tenha lucrado bastante, muitas pessoas tenham gostado pra caramba do filme, enquanto outras odiaram, como eu comentei no vídeo aí recente, falando sobre uma continuação que deve acontecer ele teve sim diversos problemas que a gente já comentou em nossa análise aí principalmente né que é uma questão assim de aprofundamento dos personagens que acho que precisava um pouco mais alguns ali que foram subaproveitados. o Cole Liang ele foi um personagem que no final das contas ele é realmente descartável como dissemos lá no vídeo também não precisava de ter ele ali eles podiam ter utilizado o talento do ator ali para outro personagem da franquia Mortal Kombat mesmo e o filme acabou não tendo o torneio que todos esperavam ver acontecendo no filme né eu particularmente, eu acho que eu até comentei isso na nossa análise Não ter o torneio Eu achei que foi uma ideia interessante Pra gente poder se aprofundar um pouco mais Na lore do Mortal Kombat Dos personagens ali Entender melhor como é que aquele mundo funciona As aspirações dos personagens que estão ali envolvidos e tal Só que a execução O problema foi esse A execução Como eles fizeram o negócio É que não ficou muito legal, entendeu? Aí ficou um filme meio que picotado De uma maneira esquisita Obviamente algumas coisas ali ficaram bem legais Caracterização de alguns personagens O Hiroyuki Sanada mesmo escola Ficou muito foda, porém eu achei a participação dele muito pequena. Para o ator que eles contrataram ali Entendeu? O Joe Tarden ficou muito Foda de Sub-Zero, eu gostei da caracterização Do Kung Lao, o Kano também eu achei Bastante divertido, então assim, tiveram Pontos positivos em termos de Caracterização, fanservice E até mesmo algumas lutas Ali, não todas, entendeu? Principalmente a do Scorpio do Sub-Zero no início Então assim, eles tiveram ideias boas Mas no final das contas, no somatório De tudo, o filme acabou decepcionando E por que eu falo que foi uma oportunidade perdida? Porque com todos esses problemas Aí, ó, se eles tivessem feito melhor, o Mortal Kombat 2021 poderia ter sido o melhor filme de games criado até hoje, cara. ele tinha esse potencial, a gente comentou isso quando a gente falou sobre o trailer dele aqui, sabe? então por isso que eu considero que eles perderam sim uma oportunidade com esse filme, e aí o próximo que nós temos que comentar aqui galera, é sim o Mortal Kombat Battle of the Realms, a animação aí de Mortal Kombat que chegou nesse ano, tivemos o Scorpion's Revenge, cara. o problema desse Battle of the Realms foi esse, a experiência Expectativa. Por quê? O Scorpion's Revenge foi uma animação foda pra caramba, mano. Fora do comum. Eu acho que vocês concordam comigo aí, pelo menos a maioria das pessoas, pelo que eu vi nos comentários pela internet afora. Mas o Scorpion's Revenge, cara, é uma animação muito da hora. Eu gostei pra caramba. E eu fiquei bastante animado pelo que estava por vir no Battle of the Rams. que deveria seguir a mesma linha, já que é uma continuação direta. Só que aí, meus amigos, o problema maior de tudo, né, foi que eles quiseram inserir Coisas demais nesse filme, como comentamos na análise do Battle of the Realms que fizemos aqui no canal também, né? eles misturaram tantos arcos ali, mas tantos arcos, que muitas lutas e até mesmo personagens ali foram muito mal aproveitados. Eu não preciso nem comentar do próprio Kung Lao, né tadinho, o bicho virou saco de pancadas desde o Mortal Kombat 9, porque o cara já morreu pro Shao Kahn de todas as maneiras possíveis e imagináveis, e no Battle of the Realms foi mais uma delas. E lutas que a gente tinha visto no trailer do Battle of the Realms que a gente queria muito assistir no filme, acabaram sendo sendo resumidas no que tá mostrado no trailer mesmo, tipo Quintaro com o Jax e tudo mais ali por conta justamente dessa correria que eles arrumaram nesse filme aí. Então pra mim foi mais uma oportunidade perdida aí deles de entregarem uma animação tão foda ou até mais do que o Scorpion's Revenge, ainda mais que envolvia o último torneio do Mortal Kombat, para poder salvar todos os mundos e tudo mais. A premissa era bastante interessante deles de fazerem um torneio final aí para poder decidir tudo e eles poderiam muito ter focado no torneio e o Shinnok ficava para uma outra animação, entendeu? O plot dele ali. Então, para mim, foi mais uma oportunidade perdida aí em cima da franquia Mortal Kombat. E aí, nós temos que passar aqui, nós temos que falar, né? Do Mortal Kombat 11, né, pessoal? O jogo todo mundo sabe que foi um sucesso, apesar dos problemas enormes que ele tem ali, a gente passa muita raiva com o jogo, todo mundo sabe, né? Mas ele foi um sucesso de vendas, a gente gostou pra caramba também do jogo, apesar desses problemas que eu acabei de comentar, né? Mas eu acho que foi uma oportunidade perdida também, porque Eles quiseram encerrar o projeto, projeto não fazer um conteúdo adicional a mais aí para ele e tal para poder focar no seu novo jogo e por que que eu falo que foi uma oportunidade perdida porque o Mortal Kombat 11 com esse cancelamento dele para muitas pessoas ficou com um gosto amargo na boca, sabe? Deixou muita coisa desbalanceada, muito personagem quebrado e tudo mais, e a gente tava na expectativa de vir conteúdo novo. O problema maior não foi nem a falta do conteúdo novo, eu acho que vocês concordam comigo nesse ponto. Foi eles não terem arrumado o seu próprio jogo, entendeu? Que precisava muito de suporte ainda. Eu acho que foi uma oportunidade perdida sim, deles terem finalizado o Mortal Kombat com chave de ouro, o 11 no caso, né? Deixado o jogo ali redondinho pra galera continuar aproveitando o que ele tem a oferecer até a chegada até o anúncio do seu próximo jogo que provavelmente deve acontecer no The Game Awards agora, mas não, eles cancelaram o negócio ali, foi em junho, julho que eles fizeram esse anúncio, e aí a gente ficou, como eu acabei de falar, com aquele gosto amargo na boca tipo, pô, sacanagem, abandonou nós aqui os consumidores e tal, a gente tá jogando esse jogo aí cheio de problema, quebrado e tal e vai ficar por isso mesmo? Pois é, ficou por isso mesmo. Então assim, cara, eu acho que por mais que 2021 tenha sido um ano de vários conteúdos aí de Mortal Kombat né? nós tivemos o filme, live action, nós tivemos a animação, Battle of the Realms, a gente tinha expectativas aí de ver uma melhora no Mortal Kombat 11, mas pra mim pelo menos, tá, na minha humilde opinião pessoal, isso aqui é a minha opinião nesse vídeo, tá se vocês tiverem algum ponto um pouco diferente poder comentar, os comentários estão abertos aí pra isso, mas eu acho que eles poderiam ter aproveitado muito melhor aí o nome Mortal Kombat em todas essas mídias a gente teve muito conteúdo, mas acabou decepcionando mais do que agradando e agora eu quero saber de você aí querido espectador que tá assistindo agora, que que vocês acham de tudo isso que eu comentei aqui com relação ao filme do Mortal Kombat 2021 a animação do Battle of the Realms, o Mortal Kombat 11 pra você, foram oportunidades